Oi gente linda, tudo bem por aí? Nós vamos fazer uma trança, um combo de trança daqui a pouquinho. E antes de te ensinar, eu quero te contar a super novidade. O canal Telma Trança está com parceria com a Manu Loja Brasil, vestidos de noiva maravilhosos. E você usando o link que está na descrição deste vídeo, você tem 5% de desconto. Frete grátis, pagamento em até 12 meses e também tamanhos plus size. Aproveite e não sai daí não, que eu volto já já para te ensinar. Vamos pegar aqui um dedo acima do da orelha, uma mecha de cabelo, repartir em três pontas e começar uma trancinha normal. Onde eu vou embutir lá de cima. E a parte de baixo, eu vou soltar, não tudo. Mas eu vou, ó, repartir em duas partes assim, ó. E solta um pedacinho. E continua aqui, a trancinha de três pontas. Em cima, de novo. Eu vou embutir e embaixo, antes de passar a mecha, eu tiro um pedacinho. E eu vou continuar fazendo a mesma coisa até chegar na outra orelha, embutindo da parte de cima e soltando um pedacinho de mecha da parte de baixo, direcionando esta trancinha pra cima lá pra outra orelha Cheguei aqui na outra orelha, também um dedo. Vou continuar a trancinha para baixo, sem embutir na frente, sem soltar atrás. Voltamos lá para o início, para a primeira orelha, onde eu vou pegar mais uma mecha e de novo começar uma trancinha de três pontas, só que agora eu vou apenas embutir. Não vou soltar as mechinhas abaixo, eu vou embutir justamente as mechinhas que eu soltei lá em cima. Você vai tentar deixar a mesma distância em toda a volta, não vai aumentando. Essa distância aqui tá para ficar uma coisa igual, homogênea. Eu não quero que aumente. E agora, com essas duas trancinhas que sobraram, nós vamos fazer uma florzinha. A segunda trança, você vem por fora da primeira e contorna. Agora aqui na segunda orelha vou puxar uma mecha, divido em três e bem baixo aqui no começo lá em cima começa aqui embaixo uma trança de três pontas onde eu vou embutir mechas de cima para baixo direcionando aqui para uma diagonal. na primeira orelha puxei uma mecha que vou dividir em três e fazer uma trancinha aqui na vertical simples sem embutir, sem soltar mecha, nada simplesmente descer uma trancinha vou prender as duas no mesmo elástico agora eu vou colocar os pontinhos de luz eu gosto, amo esses pontinhos de luz em espiral. Aqui é a espiral, e eu achei uns super grandes, olha, bem maior do que esse que eu tô acostumada a usar. Vou colocar enquanto isso vou mandar beijo! O primeiro beijo de hoje é pra Sandra Campos de Interlagos. Ela está fazendo aniversário hoje. Sandra, um beijo enorme pra você, viu? Super parabéns! Muitas felicidades! Que sua vida seja cada vez mais linda! Um beijão para o David Silva! Ele é lá do Jardim Ângela! Eu adoro comer o pastel dele lá em Santo Amaro! Sempre que eu vou lá, eu como pastel! Beijo, David! E o próximo beijo é com foto! Mônica Raquel Duan e a filha Gabriela, elas são do Rio de Janeiro! Estou pondo aqui a foto da trancinha dela! Muito obrigada pela participação. E essa é a trança de hoje. A nossa arte e a frente também fica bem trabalhada. Um combo aí de trancinhas. Compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Não esqueça do meu like aqui embaixo. Um super obrigada a vocês. Beijão e até a próxima!